Vamos falar sobre auto-observação. É a única maneira de você evoluir como ser humano. É lógico que é um pedaço de um método, né? mas começa com auto-observação. Você observar como você age, como você sente e como você pensa, vai lhe trazer clareza de quem você é. E quando você começar a fazer isso, você vai enxergar o quanto você é mecânico, o quanto você repete as mesmas coisas, sempre senta do mesmo jeito, sempre abre a porta do mesmo jeito, sempre responde do mesmo jeito. Você simplesmente repete sempre as mesmas coisas. Então, se você está trabalhando e está ganhando X, vai continuar isso. Né? Talvez criança proporcional ou pelo salário que o governo dá. Se você é um empresário, você vai fazer sempre isso. E existem coisas dentro de nós que nos sabotam. São as coisas que estão dentro do nosso ego, do nosso subconsciente. Então, quando você começar a observar por que você faz aquilo e o que você faz, você vai começar a mudar. Então, tem pessoas que gostam de ajudar excessivamente as outras pessoas. Isso é fácil de enxergar. Mas, quando essa pessoa começar a observar por que ela gosta de ajudar, ela vai descobrir que talvez ela goste de ajudar porque ela quer e precisa ser uma pessoa de, que seja é, reconhecida, ela quer receber um obrigado. Então, na verdade, o preço dela ajudar é que a pessoa reconheça ela. E assim por diante, né? Cada um dos nove netipos tem uma maneira de ser recompensado quer uma recompensa. Agora, essa pessoa ela está presa no modo de ser. Ela não consegue ser ela. Ela precisa ajudar aos outros e ela se amolda às outras pessoas. Então é, cada um de nós tem um vício psicológico. E esse vício psicológico é quem não nos permite sermos quem nós queremos ser. Nós somos um boneco que repete sempre as mesma coisa. É um boneco eletrônico, daqueles de cordinha que põe no chão, ele sempre fica dando voltas. É isso que nós somos. Então, para que você possa evoluir, para que você possa prosperar, para que você possa ter amor, para que você possa ter paz de espírito, a condição sine qua non é autoobservação. Quando você começar a observar, você vai ver coisas, hábitos que não são bons. E ao fato de vê-los, simplesmente de você enxergá-los, eles vão deixar de existir. Esse é o caminho. Se você enxergar o medo, ele vai deixar de ser medo. Se você enxergar o orgulho, ele vai deixar de ser um orgulho. Então, comece um trabalho de autoobservação. Comece a perceber o que você está fazendo, o que você está sentindo e o que você está pensando. É um trabalho que não é fácil, é difícil. É o trabalho que nós utilizamos aqui na academia ensinar as pessoas a se autoobservar. Não precisa fazer mais curso de motivação, não precisa fazer curso de oratório, não precisa fazer mais nada porque todo ser humano é completo, ele tem todas as ferramentas, mas foi passando o tempo, ele foi criando coisas, mecanismos que foram apagando isso. Então, pessoal, autoobservação. Se você precisar saber como fazer essa autoobservação, Vai no YouTube, eu tenho vários vídeos lá e tem alguns que falam a respeito de auto né? Acesse o nosso site também, comece a observar lá, tem muita informação. Então, em todos esses lugares, você pode ter ferramentas para mudar a sua vida. E é um fato. Todas as pessoas que vêm e participam do nosso trabalho aqui na academia, elas automaticamente mudam de estágio, mudam de comportamento. E você também pode. Beleza, pessoal? Então, assim, ó. Muito obrigado, né? se você gostou deste vídeo, compartilha com outras pessoas, passe para frente o link dele, acesse nossas redes sociais, manda um WhatsApp, manda o que você quiser. Nós estamos aqui para apoiá-lo a ser quem você realmente deseja ser. Então, um grande beijo, um grande abraço, muito sucesso para você e até o próximo vídeo. Tchau!